Mulher mais 40 e no vídeo de hoje você vai ver todas as novidades da nova coleção outono inverno 2019. Sabe onde? Aqui, olha, na Riachuelo. Então dessa vez eu vou, além de mostrar as novidades eu vou mostrar também esses tamanhos de casa, o o tamanho que eu visto M42. Bom, a tendência é muito animal print couro e aquelas cores tradicionais que a gente sempre tem exemplo, como preto, rio, verdinho, tá? Muita terceira peça. Vamos ver também o xadrez que vem agora com uma pegada floral. Ou seja, tem muita já dei uma olhada e gostei muito do que eu vi. Mas antes de eu te mostrar o que eu vou levar por dentro da, da Riachuelo E os looks que eu vou pra você Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho pra você ficar sabendo dos vídeos novos que tem aqui no canal toda semana E se você gosta, desse tipo de vídeo Não deixe pra de gostei é e pra ajudar a gente do canal Bom, então vamos lá Agora vamos fazer uma olhada mais araras pra ver aqui e depois, fora pro provador com esse primeiro look que vai ser essa calça que é um tecido assim bem acetinado e se você observar ela tem como se fosse uma estampa de cobra que a gente chama de piton e ela é super prática para vestir esses botões são é só enfeite ela tem elástico atrás e você só veste a blusa já é uma blusa de malha de gola canoa manga 7 oitavos bem larguinha o look agora com a mesma calça é com essa camiseta, que é um tecido como se fosse uma seda, lá de Gola V, bem molinha. Mas a gente agora vai fazer um complemento com esse colete longo, maravilhoso, olha, ele bate bem próximo ao joelho e olha o brilho que ele tem. É uma malha canelada e toda em brilho dourado, é muito, muito glamour, gente. E essa blusa, ela tem uma pegada assim bem mais formal. A estampa dela é o famoso xadrez grid que veio com força total agora no inverno e esse com uma pegada floral. Para ficar menos formal, eu amarrei a blusa na cintura, mas você pode também utilizar outros recursos, que é dobrar a manga e utilizar essa, esse abotoamento que a própria blusa oferece. E aí você observa que fica bem mais esportivo o look com essa blusa, que tal? O mesmo xadrez, agora ele está nessa saia. Ela é totalmente assimétrica, ela tem essa floral na barra, abertura na lateral. Ela realmente é bastante fashionista e é para aquela pessoa que gosta de utilizar modelos diferentes que tem um corte diferenciado. Você pode utilizar com salto ou até mesmo com mule, que é muito e fica muito estiloso. Agora eu tô utilizando a mesma saia com essa blusa de malha que eu já mostrei pra você. Ela tem uma gola canoa e tem manga 7 oitavos. Observa que mesmo a saia não tendo uma abertura muito grande na barra, essa blusa ficou bem harmônica por causa da barra que é floral. Prendendo na frente, você também ajuda a alongar a silhueta. Essa calça em couro fake veste que é uma maravilha. Ela é grossinha, então olha, mesmo assim ela tem um certo elastano. Muito gostosa de vestir e o grande barato está no acabamento na parte final da calça, ela tem uma renda, faz uma abertura e tem inclusive um zíper, caso você queira abrir, é linda. E se você quiser ficar bem à vontade nesse look, é só jogar esse maxi colete por cima e olha, ela fica uma maravilha. Aí a gente tem três tons, o preto e o branco, com esse vinho cheio de brilho, cheio de glamour que o Maxi Colete proporciona para o seu look. E para fechar com chave de ouro, olha só esse body com mangas de bocassino, um decote V transpassado que vai deixar assim o seu busto bem, bem confortável, nada muito decotado, ele é muito confortável, não fica apertando na parte de baixo e deixa assim a peça, a calça bem à mostra eu gostei muito, do tecido é um tecido bem elastano e bem fininho. Aos acessórios a gente tem essa sandália anabela linda, toda oncinha Tem o um slip-on com a estampa de cobra, né, que é o famoso piton. Você pode estar tá vendo aí tamanho 34, mas tem 37, tem 39, tem todos os tamanhos. Olha esse também, que é tipo um tênis consolado flat. A famosa bota de cano curto de oncinha, que tá super em alta e aí com salto também espelhado, né, tipo em vinil. Vem a bota em piton total. Olha, pra quem gosta de animal print, tá aí, olha, uma grande pegada. Boot que é aquela peça assim, atemporal, que você pode estar tá utilizando em várias situações flat de oncinha, esse ó, tamanho 37, tem essa sandália também maravilhosa, com a em cobra, que também tá linda, bem simples, tem esse, como se fosse um escarpão sem salto, de bico fino, que alonga super o seu visual, esse escarpão em cobra, olha, totalmente na mesma estampa da bota, e vários, muitos, e de vários modelos, o mule. Aparece no camurça, aparece no material tipo em cordinha, aparece também tipo um mocassin, tem modelo também de em xadrez, várias opções. E aí, o que você achou do que a gente pra você? Gostou? Deixa aqui nos comentários. Qual foi o seu que você mais curtiu? Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, tá legal? Então é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!